Um projeto Escola Secundária de Penafiel Que calor! Que frio! Está calor? Não, está um frio, até trouxe o guarda-chuva. Está mesmo quente hoje? Não, isto é um gelo. Olá, nós somos as turmas décimo I e décimo F Olá! da Escola Secundária de Penafiel. Estamos a desenvolver um projeto conjunto que consiste em relacionar o aquecimento global. Ai, que gelo! Não é muito consensual. Como eu dizia, queremos relacionar o aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura, com a concentração de pigmentos fotossintéticos de algumas folhas de, de árvores do nosso recinto escolar. Uh, Eduarda, queres mostrar? Vamos lá!